Bom dia galerinha, tá filmando? Tá filmando? Ei, ei, ei, ei, Cara, tá de brincadeira comigo, né? Você tem Rafael aqui? Não, tá não, tá não. Vamos saindo aqui agora pro trabalho... É... E... Estamos atrasados, que merda. Não é possível, a pessoa pega 9 da manhã. Ou pega 10 da manhã. Ainda consegue chegar atrasado no trabalho. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Depois eu vou checar esse alarme porque, porra, não é possível que ele tocou e não ouvi. Não acredito. Ou ele tocou. Eu tô com uma vaga lembrança assim de tá desligado ele. Enfim, agora a gente tem que correr Pra chegar o um mínimo atrasado Então, rapaz <risos> Ontem, resenhando, meio que brincando né? Lá pelo Pelo Facebook Alarguei lá, né? Porra, fico chateado Quando eu lembro que Noé não colocou os dinossauros na arca de sacanagem mesmo. E aí... A gente ficou discutindo. Meio que resenhando lá com, com, com, com o brother. Com o Ricardo Barroso e o, o Alex Marques. E o Lucas tava lá só pra acompanhar e rir. Aí... Vem aquela dúvida, velho? Né? Porra... Tem o Criacionismo, tem a Teoria da Evolução, tem o Big Bang... Sem falar das outras dezenas de teorias... As outras religiões pelo mundo tem, né? O Candomblé tem a sua... Os maias tem a deles, os incas tem a deles, os budistas tem a deles, os hindus, não sei se é a mesma coisa, né? também tem, as de matriz africana também tem a deles, então assim, saber quem está certo é um problema. Então, o que a gente aceita é a da mitologia cristã né De Jesus Cristo apóstolo Que o cristianismo é o que é o que domina então é ele que manda Porém, a gente não pode contestar as outras, né, se assim, dizer que, que, que não existe. Olha, não tem ninguém para atravessar. Maravilha, meus compadre. Passaram? Já. Tem coisa que você não pode fingir que não existe. Por exemplo, dinossauros. Eu não vejo ninguém falando de dinossauro. Se na Bíblia falar de dinossauro, pelo amor de Deus, me diga onde é que é, que eu não sei. Eu já, já dei uma catada ali, eu não achei não. Eles comentam de algumas criaturas, não sei o que, mas. Essas criaturas. Não são dinossauros. Tem uma que fala que somente acharam que era, mas depois de algumas revisões da Bíblia viu que era crocodilo, aqueles do, do rio Nilo também tinha os hipopótamos. Então, assim a gente não tem um uma referência direto. Oh, tem alguém me ligando aqui. Eu não vou atender, no mais que é do antigo trabalho. Eu saí, já foram duas semanas e agora não colocaram ninguém na minha vaga. Então, se eu atender e ficar na assistência. Não vão colocar, vão ficar nessa. Então o que é que você faz? Você pressiona. Você não atende. Pra eles verem que não tá tudo bem. Eles têm que terminar o. o, o... Combinado era colocar alguém e até porque eu já dei referência já dei recomendações mas enfim voltando é, Onde é que estávamos sim meus amigos dinossauros eles não encaixam dizer que não existiu, porra, não dá, né? Tem, tem muito osso aí, muito, muito fóssil. Então não dá pra você dizer que não existe, não é que eu Porra, existiu, velho. Então a gente conversando lá, a gente, a gente não, né? Eu, eu tenho um, é malu... Gente, é maluquice e, pelo amor de Deus, estou sendo imparcial. Estou fazendo piada com o cristianismo, nem com ninguém. Para vocês juntar essas duas teorias a do, do, do Big Bang com a, a, a Cristã, Derretado. Na minha cabeça, só de uma maneira. Primeiro de tudo, de fato começou com o Big Bang. Isso aí eu, não, eu não, não consigo ver outra maneira. Depois do Big Bang, as coisas evoluíram naturalmente, como descrito. E a partir daí, então, ocorreu o lance lá do, do asteróide na Terra. E aí levantou o verão. entramos no período glacial, morreram os dinossauros. E etc., isso aí que todo mundo já conhece. E é aí que vem o vínculo. de que ligamos uma coisa a outra. Quer reduzir? Vendo que estava verde verde. Maluquecimento. Cara, eu só consigo emendar de uma maneira: Tipo, o nosso Deus chegou no nosso planeta. Foi ele que criou, ele seria um alienígena. Assim como nós. Ele criou a gente, a imagem dele, Só que a imagem dele não era essa terra. E aí então fomos evoluindo ou uma Bíblia, né? Como tava tudo embaçado aqui, cheio de poeira, e ele chegou aqui só tinha trevas. Ele limpou, pá, céu abriu, aí ó, veio o dia. Isso aí, a, a, as espécies voltaram. Quer dizer, tiveram condições de, de, de, de ser criadas novamente. normalmente. Ah, e aí ele começou a criar Deus. Oh Deus o que criar? O homem, a mulher, Deus animais. É e aí o resto vocês conhecem. Eu sei, é maluquice, é maluquice. A teoria é teoria de maluco. Mas a gente não pode desprezar o que veio antes, o que não é relatado. E o que a Bíblia conta, a meu ver, ela fala de coisas desse planeta. Não tem nada extra. Fala sério. Se você achar que no universo não existe mais ninguém, é só a gente aqui, porra, é de sacanagem, O né? Esse universo é muito grande pra estarmos sozinhos. que estão aí a cada dia subindo mais provas que existiu vida em marcha. em outros planetas, em outras ruas. Muita coisa, né, Vamos se desprezar, é muita coisa. Mas, enfim, o que eu quis mostrar foi tentar relacionar com a, a, a história contada pelo Cristianismo. já viram aquele vídeo do Porto dos Fundos, deus? E aí ele fala qual era o deus verdadeiro. Era um deus de uma ilhazinha que ficava lá no arquipélago de não sei o que. Que ninguém conhecia, claro. E é bem essa pegada aí, velho. Ninguém sabe qual é a, a real. Mas... O importante é ter, ter fé. Que é o que eu acho legal da, da religião, é que motiva o cara. Geralmente as pessoas melhoram seu comportamento. Então, assim, independente de qual seja, elas estão melhores. Sem falar que tem outras vantagens, né? As pessoas ficam mais calmas. Passam a, a ajudar. Próximo. muito bom. Aí se perguntar, ah, ou você é ateu, você é, como chama outra, agnóstico, não sei, nunca parei pensando pensar no que porra eu sou, mas eu sei que existe algo maior que a gente, forças que regem nossos destinos. tem alguma coisa externa aí que influencia, o que é não sei, mas que tem tem, isso não vou negar. Beleza? Então galera, essa foi uma teoria maluca minha, achando que nós somos apenas alienígenas desse planeta. que não? Isso é tão possível quanto a teoria do que a Lua é um pedaço da terra. Procurem saber que vocês vão entender. Beleza? Vamos adiantando aqui porque a gente está atrasado. Ainda bem que até nós então estamos só seis minutos atrasados. trabalhar porque nem café eu tomei ainda valeu galerinha um abraço pra vocês até o próximo Tem na rua, né? é tchau